Malta do aço, como é que é? Vamos lá dar início aqui a mais um vídeo e mais um vídeo de ginásio. Sim, eu sei que nunca mais fiz este conteúdo, é um conteúdo que vocês me pedem bastante, mas pá, má friends, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer tantos conteúdos, é carros, é unboxings, é vlogs, é rotogs, é top 5, é na berra eu não consigo, não consigo fazer tantos temas e volta e meia é que eu consigo lançar aqui um temazinho de ginásio. E hoje vai ser um desses dias, eu estou a caminho, do blackout, eu nunca lá fui, mas dito por quem já lá foi, é o melhor ginásio de Portugal e quiçá da Europa, eu estou bastante curioso, uh, mandei mensagem aos homens, disse quando é que podia ir lá ir fazer um, um treinozinho para conhecer, eles disseram, logo quando quiseres, eu estás à vontade, não queria que fosse um treino normal, sozinho ali a treinar, só para conhecer o espaço, eu queria que vocês próprios conhecessem o espaço e a malta que curte de ginásio conhecesse este espaço. Porquê? Uma vez que é um ginásio, que levou tanto investimento, foi tão inovado, máquinas todas novas, coisas que nem há cá, pá, eu acho por bem, uh, desculpem, agora aqui a estrada é um bocadinho de marada, eu acho por bem partilhar convosco uh, o ginásio, as máquinas, pá, para, se vocês quiserem lá treinar, conhecerem aquilo como deve ser, portanto, não, achar, não acho correto fazer um treino sozinho, quero fazer um treino convosco. E qual a melhor maneira de treinar num ginásio? topo, tem que ser com atletas topo, quem conhece o mundo maromba, o mundo de ginásio, que é o por acaso é o um mundo que eu sigo bastante, claro que conhece o Rudeboy, o Rudeboy é um atleta conhecido internacionalmente no mundo da musculação, já ganhou imensas provas, já participou em imensas provas, quem não conhecer a nível das suas vitórias, a nível de ginásio, a nível de campeonatos, etc, com certeza se seguem o, o mundo maromba Brasileiro já viram vídeos com ele com o Toguro já viram vídeos com ele com o Alex já viram vídeos com ele no podcast do Cariani, resumindo é um gajo bastante já conhecido no mundo de ginásio é um mundo que eu adoro, é um mundo que eu tenho pena de não ter tempo para explorar mais, nem cabedal, mas é um mundo que eu sigo bastante, vídeos do Toguro vídeos do Filipe Franco essa malta toda do, do Brasil eu sigo bastante e o Rude Boy Está habituado a isso, está habituado a treinar com eles, está habituado a fazer vídeos com eles. Como tal, hoje vamos fazer um vídeo com o Boy no Blackout. Agora vocês ficam por aí que o vídeo vai ser sem dúvida interessante. Porquê? Porque vamos treinar com um pro num ginásio pro, com um gajo que está completamente frango, que desde há um ano e pouco, desde esta pandemia, nunca mais treinou nada de jeito treinei em casa com um manguitos de 10kg e estou basicamente com o corpo todo fodido, uh, vai ser giro treinar com um pro eu que nem sequer estou habituado a treinar agora, mas vamos lá fazer acontecer, como diz o rude fazer acontecer <risos> Passagem pelo ginásio. O Rudo já jogou. O que é que a gente agora precisa? Suplementação. Creatina. Hora uma, duas. Já tinha metido uma de testosterona. Vamos já mais uma. É, que é builder, Hoje vai doer. Vamos lá. Super super <risos> que que Olha. Olha, como é que tu, tu acabas os teus vídeos sempre claro, com o fazer acontecer? Pronto, eu acabo os meus vídeos, o Miguel sabe, com o gajo, é? Miguel, o Miguel e tem uma, gás? agora tu próprio vais ter a tua camisa do gajo, abre aí. O gajo aqui é dos carros? Tu, tu também tens uma. O gajo é dos carros? Mas isso é que é para, para o preto não ser atropelado no meio da rua? É pá, está sempre, está <risos> <risos> sempre, tá sempre brilhante. Pá, olha lá, eu escolhi o maior que lá havia, eu acho que serve. Não deixei desse jeito, não é? Já, yeah, então... <risos> Nunca vão ser tripulados. Olha lá, eu, eu não sei se cabe no gajo, meu. Não vou secar-te noite. Não sei se cabe no gajo, meu. Você vai caminhar? <risos> olha lá, o Miguel. Olha para a Fátima, olha, mano. Da Pisa Fátima. Pisa caminhar para a Fátima. <risos> Trouxe o maior e não sei se serve. É a Fátima aí. isso, amigo. Serve isso? Obrigado, João. Obrigado, João. Onde que era isso? É para seguir? É, essa, é para seguir cara. ou não é? É para é seguir. Olha lá, as nossas são todas da, da mesma cor, verdade ou não, mentira? É tudo fluorescente, toda a mesma cor. Tem eu, tem tenho eu, teu vatico, é. tudo da mesma cor. Ai. Pá, ao menos tu estás a, a treinar, sabes sempre onde é que tu estás, é. mano. Exatamente. Está ali está um Boy, fora. Não, não há erro, não há erro. Não há erro. Bem, vamos começar. Estamos aqui a fazer já um trindinho de ombro. É, e o Rude Boy disse, vamos aquecer, vamos aquecer, vamos aquecer" e põe 20kg de cada lado. Uau. eu vou, vou eternamente aquecer, vou estar sempre aquecer, eu vou estar não, sempre não, aquecer. Não, não, não, tu treinas, eu, tu treinas, tu eu, engano, eu vou estar só, sempre aquecer, engano, portanto, assim, vamos lá aquecer. Yuri, atrevido, ó. É, tu és o rei, o rei dos carros, mas... Aqui que é banderhudo, boy. vamos ah, Vambora, é. vambora. É, é galera da pesada, tudo muito boy. Está bravo. O negócio tá? Eu queria, entava, te, eu, entava, eu queria te ajudar, mas estou agarrado na cama. Um assim da, da quarentena já vou ficar coxo. <risos> só quero seis, <risos> hein? Já vou ficar coxo. Se conseguir descolar isto daqui já é bom. Mano, não vais deixar ficar mal. Não, vou tentar, vou dar o meu melhor. Cotovelo para a frente, tá? Vambora. Só não se caga por sol. Número 2? Inovação natural Vamos fazer Essa uns marca. voos Boa! Isso! Boa, boa, boa, boa, boa, boa Perfeito, perfeito! Só mais! Bem, o good boy é que tem razão já estou aqui armado em entrevista e não vale a pena. <risos> quando, quando não aguento faz assim. Arraia, arraia para não passar vergonha. E principalmente para não se alejar. Não estás a passar vergonha. Para não se Bem, vamos aqui passar ao exercício 3. Frontais, né mano? Vai, frontais. Eu faço só Agora é, é aquela parte que já começa a motor a babarole, estás a babarolha, estás ver? E é a parte que eles ainda apertam, que esta malta grande ainda aperta mais, não é? Então por se desmaiar fica registado É o que é. <risos> e aí, mano. Tá pesado. Não, não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Só aquecendo. É só, é só Só, só. Não, agora sim! Oh, agora... Parece, parece um bocado de Bacana! esse é o, yes! número, é o número maior que lá havia! Está justo! <risos> <risos> tá justo, mano! Yes, mas ficou bom! Ficou bom ah, deixa ficou eu ver bom aqui atrás! Seguir, Olha aí, Rude Boy Pro! Caraca, obrigado pela prenda de ah. verdade! Bem, vamos fazer o último exercício do ombro o que o Rude já está a fazer! Vamos trabalhar aqui a, a parte de trás do ombro! Quer dizer, ele, dele, a dele já está trabalhada, vamos tentar trabalhar agora a minha! Ah, tá. Bora mano, isso, forte, forte, forte, forte Boa Oi. Yuri também treina Tá aqui com desculpinha Mas eu treino É isso mano 100% dedicação 100% constância 100% dieta Isso é fundamental para conseguir os objetivos Atenção O homem é pai O homem é marido falta está feito, finalizamos aqui com um o é? posterior de ombro, fizemos um treino completo, frente, trás, médio, tudo a bombar, aqui com o mestre Rude Boy, vocês agora já sabem, vou deixar na descrição o link, seguir o, o novo homem do gás, gás. o Rude, Rude Boy, de, de, de, deixa aí as tuas redes. Gás, Rude Boy TV. No YouTube. No YouTube, Instagram, Rude Boy, Underline, Pro. Pro, pro. não é amador, é Pro é pronto, sigam aí os dois, Pá, espero que tenham curtido a gente de vez em quando vai fazer sim um conteúdozinho de ginásio vocês já sabem, eu, frango, gosto de treinar é com os brutos porque para frango já sou eu, treinar com frango não vale a pena Tem assim é que a gente aprender alguma coisa <risos> bem malta, fiquem bem, um grande abraço sigam o homem, sigam tudo e um grande Gás! Yes! agora que a gente já estava aqui no chill está aqui a preparar a, mar... a marmita hora da marmita é... brutos, temos que dar aqui um ganda shoutout ao ginásio blackout blackout aqui na zona do Seixal mais, mais ou menos pá, não podem deixar pelo menos vir conhecer é é sem dúvida para mim é o melhor ginásio que eu já treinei até hoje mano, eu já rodei o mundo já pois muito melhor que eu sabe. já tive o Oxygen Gym já tive no Pinos no Dubai já tive no Mecca em LA Sim. mano e esses ginásios em termos de qualidade é o melhor ginásio que eu já treinei até hoje para mim já pá, já nunca tinha. tinha treinado em nada, nada assim tem máquinas aqui que eu nem sabia que existiam mano, nem sabia que existiam, pá, e sem dúvida. Vou deixar também na descrição o link do ginásio. Pá, se puderem, se forem daqui então, é o melhor ginásio para vocês treinarem. Se puderem Oi, passar foi. só para experimentar, uh... forçam. Passem só, mais que não seja para conhecer e pelo menos treinarem uma vez num dos melhores ginásios, se não o melhor de Portugal. Vai, agora sim, gás. <risos> <risos>